Os Ministérios das Comunicações e da Educação assinaram nesta quinta-feira a portaria que cria o Canal da Educação. Durante a cerimônia, o ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, destacou a importância de um canal de TV exclusivo para melhorar a qualidade da educação no país. Não há democracia efetiva e real sem que haja educação pública de qualidade em todo o país. E a presidenta Dilma formulou para o seu segundo mandato... O desafio, o, o lema, que é um desafio, que é da pátria educadora. E não há hoje possibilidade de fazer educação de qualidade sem uma infraestrutura de comunicação. E uma estratégia de geração de conteúdo capaz de assegurar que essa riqueza, essa diversidade de, de informações que tem, tanto na internet quanto a possibilidade da TV digital, possa estar chegando a todo o território nacional. O canal da educação vai funcionar na TV digital, e poderá usar o recurso da multiprogramação, que permite veicular até cinco programações diferentes ao mesmo tempo. O ministro da Educação, Renato Janine, reforçou como o canal vai contribuir para a formação dos brasileiros. É através da educação que nós podemos avançar em direções nunca antes suspeitáveis. Nós podemos conseguir um, um crescimento pessoal, intelectual, profissional das pessoas numa escala nunca antes vista. E então a nossa coopera